Oi pessoal, vou falar aqui um pouco sobre Pucón, essa cidade no Chile é uma linda cidade, vale a pena, As... ela fica do lado do vulcão é, Vila Rica, onde dá para fazer sandboard, snowboard, esquiar, escalada e essa é a praça, olha só que bonita, muita gente se divertindo lá né? e o povo chileno ele é bem hospitaleiro então vale a pena conhecer né? é barato só tem uns, uns moais, umas estátuas né? esculpidas e essa é a praia, ela tem areia preta ela é bem diferente porque é, na verdade é do vulcão né são cinzas do vulcão mas é areia na verdade não vai ficar sujo o teu pé só vai ficar grudado e o pessoal é tudo de casaco né, porque é frio Mas eu vou entrar aí não quero nem saber né Tem que ver como é que é essa, essa praia de areias negras, vulcânicas né É uma vez na vida que a gente, a gente faz né Mas aí tem os pedalinhos tu pode alugar também né Fazer uns esportes aquáticos E é bem divertido então né? Tem poucas ondas, não dá pra surfar né mas olha só, tem toda a infraestrutura, salva-vidas, tem uns cachorrinhos aí. E a sujeira é porque foi no ano novo que eu passei ali. Né? Então eles tem fogos, é bem divertido assim. E tem. E é uma cidade turística, então tem gente de todo mundo, né? Eu fiquei num hostel e conheci muita gente lá, foi bem divertido. E a área também é bem diferente, né? os artesanatos. E no inverno chega nevai, então aí não era bem inverno, acho que era uma primavera outono. Então você pode ver o tipo de vegetação ali meio retorcido, né? por causa do frio. E, mas a paisagem é linda, dá para pescar truta nesse nesse mar aí, né? Então é, depois fazendo a brasa, né? E aí, tô eu. Então, pessoal, né, o que eu queria dizer é que você deve conhecer. Né, se tu foi, foi viajar pro Chile, tente descer mais pro sul, onde fica a Vila Rica. Pucon, e tente escalar a montanha, o vulcão, porque ele é bem barato. É, tô mostrando a areia. É, eu me lembro acho que eu paguei cerca de 150 reais o dia todo com equipamento de neve, instrutor e tudo, transporte né, que te pega aqui no centro e vai até o início lá que é como se fosse um teleférico, né? no inverno é uma pista de esqui e aí eu fui numa época que não estava funcionando a pista então você pode ir no inverno e fazer skin e também querer subir o vulcão né? claro que talvez seja um pouco mais difícil porque a neve vai estar tá mais espessa e ali nessa época que eu fui, tava... a neve ela tinha ela não estava tapando todo o vulcão né? então boa parte a gente escalou pelas rochas, escalou não, na verdade é mais um trek é uma caminhada, claro que tem trechos que são mais íngremes e tu pode escorregar e descer escorregando, que aconteceu comigo. Mas os instrutores te orientam ali a usar a picareta para frear. Né? Eu na hora esqueci e por sorte o instrutor me pegou quando eu estava deslizando, já pegando uma velocidade. E é legal que na volta tu, tu carrega contigo tipo um. É um tobogazinho assim que é um pedaço de plástico, e aí então tu sobe o vulcão, e aí depois na hora de descer tu desce escorregando, assim é bem divertido, e tu nem cansa, né? Porque na verdade é um pouco cansativo, assim. Eu fui num grupo de umas 15, 20 pessoas, e só umas 4 conseguiram chegar até o fim. Né? Eu fui uma delas que eu tava em forma, assim, tava. Pedalando bastante antes de ir, né? Mas muita gente não consegue. Assim, fica pelo caminho. Então, aí, os artesanatos. Né? Essas roupinhas são bem legais. Uma vida selvagem. Esses pássaros, né? São muito lindos. Olha só. Então pessoal, eu aconselho ir, Tá então, vou terminar o vídeo por aqui para não ficar muito longo e no próximo ali vai ter a continuação, valeu, se inscreva aí no canal, falou!